Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Fórmula 1 Nas voltas rápidas A playlist de voltas rápidas está passando aí no card bem rápido E hoje estou gravando aqui como eu disse Uma volta rápida só que no Bahrein Vamos lá na tomada de tempo então Vamos escolher um, um carro Um carro diferenciado assim né Que é o Williams mano ah o Williams em 2014, cara, nessa, nessa pista do Bahrein, mano, Massa, se eu não me engano, ficou no pódio. Foi em terceiro lugar, mano, corridaça do. Do Massa. E vamos ver aqui a pista do Bahrein. Até esquecendo que fica. E cara, é estranho no Fórmula 2014 que os caras acharam que. Mesmo depois que começou a temporada, né? Tipo. Em outubro, né, a data do lançamento, os caras colocaram a Williams atrás da Ferrari, mano. A Ferrari é o tipo, pior motor, quase o pior motor, né? O pior motor é a Renault mesmo, né? Mas, tipo, os caras ainda colocaram a Williams atrás da Ferrari, mano. Eu não me entendi. A Williams, eu acho que, hum, das últimas temporadas aqui, essa foi a melhor Williams. Aí, ah, beleza, vou mostrar o setup aqui beleza tem um cachorro latindo aqui não ligue beleza o setup está mostrado e vamos fazer a volta rápida então ó, eu tô nessa câmera que TV pode para vocês verem melhor aqui né eu já estou um pouco acostumado aqui né, com essa câmera já Mas bora lá, vamos ver A diferença para o Willis e para a Mercedes, já aqui, né? Na verdade, era para andar quase junto. Na época, né? Bom, foi essa a volta não foi a melhor volta. Tá, mas eu já fiz bastante volta já. Sinceramente, eu cortei uma algumas voltas aqui porque eu errei. Poder deixar o erros de gravação aí no final. Erro de gravação não, né? Erro de voltas aí no final. Porque eu errei bastante, hein, mano. Meu chapéu. Essa Williams é muito diferente da Mercedes, cara. Não é nem porque eu... faz um tempo já que eu não ando nessa pista, mas não é por causa disso. Eu sou, eu sou relativamente bom nessa pista, né? Mas foi isso então, galera. Tomar então, que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os vídeos de Fórmula 1 aqui no canal, beleza? Quase todo dia, sábado e domingo, meio-dia e 15. Então, fica aí com os erros de gravação e depois disso, acabou o vídeo. Fui.